Então, esse é o desafio. Até que ponto a gente consegue gerar felicidade uhum. na nossa vida? Para sair daquela visão de, geralmente de que a felicidade vem do outro: ah, eu serei feliz quando? O que é a felicidade? Para mim, algumas pessoas vão colocar a felicidade, isso é muito fácil de encontrar, também no âmbito clínico, no consultório e fora né, desse âmbito. Pensa assim: eu serei feliz quando eu conseguir Ser fazer feliz. uma live no Facebook. <risos> quando eu, tiver ah, eu a... <risos> Até materializa né, a felicidade quando eu te comprar um carro. Isso, quando... esse é um ponto Quando eu me formar, é, quando você... eu casar, quando eu tiver filho esse é, é muito feliz chega né? o casamento chega os <risos> filhos ah eu era feliz e não sabia <risos> é, é, é essa é a dimensão a felicidade muitas vezes é colocada nessa nessa ideia do longe da gente né é. então na, no, no, um desses pontos que, que ela apontou aqui, do, eu ter o carro, eu ter o melhor do telefone celular, a marca X, eu conseguir viajar para tal país, eu morar naquela casa, naquele local, na beira da praia, afastado da praia, enfim, né? é, só que aí não está, não tá tanto a felicidade, isso pode gerar algum grau de felicidade? Pode. Tem quantos por cento, até isso algumas pesquisas apontando, né? Quanto, quantos por cento, Uh, uh, a gente consegue identificar essa felicidade que vem de fora. De maneira geral em torno de 10% é a força que tem essa felicidade então por exemplo, tu ganha hoje o um, um melhor carro que tu pode imaginar na tua vida. Tá. Tu ganha hoje aqui nessa live tu ganha o carro essa felicidade para algumas pessoas não vai durar talvez nenhuma hora porque, porque se tu tem uma tendência de pensar mais pro lado negativo do que pro para o positivo, tu já começa a ver todo o lado negativo de ganhar o melhor carro, por exemplo, Antes os impostos. Eu curtir o carro, ah, é. aquela coisa, mil quanto eu tenho que pagar de PVA? Seguro. seguro! Então, essa, essa é uma tendência que a gente pode ter psicologicamente também, de ficar com o radar ligado. Ah.